Fala galera, eu vou Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal Vazou a história inteira de One Piece a partir do capítulo 1100 Até o final já tem muita coisa revelada aqui Quem é fã de longa data de One Piece sabe que todo ano tem um vazamento do final de One Piece Todo mundo cai nesse bait, não é verdade? Então ano novo, novo vazamento Mas por que viralizou esses spoilers? É onde mora o X da questão Eu queria... Analisar os pontos que foram lançados desses spoilers, tá bom? Colocar algumas coisas que eu acho que vocês podem teorizar. E no final, quero dar a minha opinião sobre é, o que vem acontecendo, de por que isso aqui é importante de uma forma geral para fã. Então assiste até o final porque esse vídeo certamente vai ser muito divertido. Primeiro de tudo, por que esses spoilers viralizaram como sendo vazamentos do final? Porque o usuário que postou isso colocou que eram spoilers realmente da história e. Para adicionar mais pimenta ao tempero, os moderadores do Reddit, que foi onde ele postou isso, baniram a conta desse usuário chamado God Roger, dizendo que era realmente spoiler que ele estava postando do final da série. E isso levou muita gente à loucura. Como é que os moderadores silenciam um vazador dessa forma? Tem um que de verdade nessa história? Bom, já começa estranho de como moderador. <risos> Como o moderador sabe o que é o final da história? Né? O que ele sabe de informação que a gente não sabe? Já dá pra ter um contexto aí... Do que vem à frente, mas mesmo assim esse usuário gastou bastante esforço em trazer algumas coisas que eu queria ler com vocês Porque eu realmente acho que isso pode ser usado mais à frente, alguns pontos podem acontecer E como eu disse é um vídeo pra lá de divertido, sempre para analisar os vazamentos do final de One Piece Então vamos lá, ele começa aqui dizendo o seguinte, que o Frank está prestes a comer a fruta do Kuma E as Akumas no meio do Frank, da Bonnie e do Luffy podem ser usadas juntas para viajar 900 anos no passado <risos> do nada o Frank vai ganhar uma importância enorme na série Eu só não sei como é que a fruta da Bonnie pode ser usada na viagem do tempo Nem a é do Luffy Nem a é do Kuma <risos> Como é que essa mescla poderia voltar no tempo? Olha, viagem no tempo vocês sabem que eu não sou muito fã de acontecer O Oda pode usar? Pode, eu acho que vai ser a maior cagada que ele vai fazer na série dele Fazer uma viagem no tempo Afinal, ele tem o Rio Poneglyph para contar uma história Por que voltar no passado para descobrirmos o que aconteceu? É, a junção dessas três frutas criaria uma máquina do tempo de alguma forma Não sei como isso é possível porque os usos das frutas é, São diferentes de uma aplicação que possa ser combinada A Bonnie, ela envelhece ou rejuvenesce O Kuma, ele simplesmente é, nem teleporta nem né, nada né? Ele simplesmente dá uma patada as pessoas ele pode tornar o intangível, intangível, beleza. Mas o conceito de viagem no tempo, eu não sei. Eu acho que ele quis mesclar um pouquinho aqui com a, o poder da imaginação do Luffy. Enfim, vamos continuar aqui. O Luffy volta no tempo. Ele encontra o Joy Boy do passado. E seu nome é Drias, que é o príncipe do antigo reino. A vontade do D é a mesma da vontade de Drias. Isso daqui eu achei interessante. Esse nome Drias. De onde ele tirou isso daqui? Existe um evento chamado Younger Drias ou... O Jovem Drias, que é um evento climático, galera, que aconteceu no passado e que acabou injetando muita água fria no Oceano Atlântico, principalmente ali no Hemisfério Norte, devido ao movimento das geleiras, ou seja, ali mais ou menos é, perto do período glacial do nosso mundo. E isso resultou em um resfriamento muito rápido da atmosfera e muitas mudanças climáticas estranhas, então o nome desse evento quase que cataclísmico é chamado de Younger Dries, o jovem Drias. e ele pegou esse nome para fazer o nome de Joy Boy, eu gostei porque se você for ver o mundo de One Piece tem essa coisa de clima estranho, né? então isso aqui é um ponto interessante, bom que aqui além de a gente falar de One Piece você também aprende sobre eventos históricos, cataclísmicos, aqui é a cultura total, você sabia do jovem Drias? Agora tá sabendo, mas vamos lá, continuando aqui o vazamento, Drias. É o irmão mais novo de Insama. Porém haverá um conflito. Porque Insama não quer que Drias se torne o rei. Ele era príncipe naquela época. Então o Ink conspira com outros 20 reis. Potenciais nobres mundiais. né, Para destruir o grande reino antigo. E transformá-lo em pequenas ilhas. Essa coisa de Insama e Joy Boy serem irmãos... É uma teoria um tanto quanto antiga. Tem uma teoria muito legal que eu já vi fã brasileira que fazendo sobre aquelas conexões de Caim e Abel. Então eu acho que assim podem acabar sendo irmãos. E o Insama ele tem tudo realmente até para ser um D, para ser alguém do reino antigo que conspirou. Então isso aqui eu acredito que vá acontecer, vá um pouco para essa linha. Não sei se a motivação de Insama é inveja do ser irmão dele se tornar o rei. É um pouco piegas, um pouco clichê, mas Todo clichê pode ser trabalhado, não é verdade? Aí temos os quatro deuses sendo revelados nesses vazamentos. Deus do Sol, o Luffy. Deus da Chuva, o Dragon. Deus da Terra, alguém de Fingerland. Não é o Barba Negra. E o Deus da Floresta é uma mulher. Também não é o Almirante Grimble. O Luffy, ok. Deus da Chuva, o Dragon. Eu acho uma possibilidade real. Mas eu gosto também de Insama, sendo ligado a isso. Até por conta dessa coisa que a gente fala um pouquinho do Dilúvio, da Arca Noé. Eu acho que o Insama tem um potencial até maior do que o Dragon. É, o Deus... Da Terra, sendo de Fingerland, pra quem não está familiarizado aí com esse nome, Fingerland é canonizado. É, isso é canon, tá, galera? Apareceu no One Piece e Film Red, mas também saiu naquele volume especial feito pelo Oda. É o nome da família do Shanks. Então, o nome do Shanks é Shanks Fingerland. Shanks não é um D, beleza? Pode ser o Deus da Terra? Não sei o <risos> que, que o Shanks já fez aí referente a. Apesar que o Luffy também no final é referente ao Sol, né? Então pode ser essa coisa só da metáfora, não sei. Pode... Eu acho que Fingerland é o nome de uma família de nobres. A família do Shanks tem tudo pra ser realmente parte dos Tenryu Beatles. E por isso que o Gorosei recebeu ele. Pode acabar sendo, mas eu tenho minhas dúvidas aqui. Agora o Deus da Floresta é uma mulher que não é o almirante Green Bull. Ok, não sei de onde saiu essa mulher. Não tem qualquer indício disso. Nunca foi citado nada. Mas, convenhamos, né, até o Deus do Sol. Foi um plot twist quando o Luffy surgiu é, mostrando que ele era Nika. Aí vazou o tesouro de Mary Joyce, que é uma bateria. Atrás do grande chapéu de palha há uma bateria. A sala está fria para que a bateria não vaze. <risos> o Gorosei o Deus sabe porque ele usou fogo em Mary Joyce fazendo com que a temperatura da sala do tesouro aumentasse. <risos> Essa aqui eu achei um pouco engraçado, né? A, <risos> a câmera é fria para que a bateria não vaze? Ué, não sabia disso. Até onde eu sei, vou comprar bateria para o carro. Ela não está numa geladeira. Ela tá. Você não pode colocar a bateria no chão, senão terra vai fazer ela perder a sua energia. Agora nunca comprei bateria dentro de geladeira. O Sabo usar o fogo dele para aumentar a temperatura De uma câmara subterrânea Ele tem que ter, fala a verdade né galera Ele tem que ter queimado a Red Line inteira Então <risos> Acho que aqui o vazamento foi um pouquinho Longe demais, aí é dito aqui Que na guerra final, os fuzileiros navais Acabam sendo divididos, com a Sword Se tornando realmente a parte E os outros marinheiros Seguindo a justiça absoluta E é onde o Akainu morre Hum. Temos um debate interessante aqui sobre o Akainu e seu desfecho né? Eu gostaria que o Akainu ele fosse humilhado pelo Aokiji Não queria que nenhum outro personagem encarasse ele Mas tem esse potencial né, do Sabo acabar lutando contra o Akainu E vingar o Ace, realmente ter uma luta, uma batalha épica Chama Azul versus o Magma Azul Eu acho que nesse conceito de luta entre os dois vence o maior Haki Não sei se o Sabo tem força pra tancar o Akainu, que na minha opinião é o marinheiro mais forte nesse momento dentro da série, tá bom? O Garp tá aposentado, o Sengoku também, são fortes pra caramba, mas é o momento do novo herói da marinha, Akainu, brilhar E ele potencialmente tem a maior força, a pruta mais ofensiva, então é um pouquinho complicado O Akainu morrer no final, não sei se o Oda faria isso com esse personagem, ele precisa de um castigo, né? Convenhamos mas é uma possibilidade real. Todo mundo pode morrer em One Piece. É, eu sei que você riu agora que eu. <risos> Todo mundo pode morrer, mas ninguém morre. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Todos os poderes das Akumas no Mi vão desaparecer no final. E com isso, o Luffy consegue nadar. Esse é o grande sonho do Luffy. <risos> o sonho do Luffy é nadar. Aí ele. Perde os poderes das suas frutas, vai nadar e morre afogado porque ele não sabe nadar. Genial isso, né? Essa coisa das frutas desaparecerem, eu particularmente, eu gosto disso. Mas como essas frutas surgiram como sendo um conceito da vontade humana, da evolução, essa busca e o desejo. Talvez não seja uma coisa realmente ruim. E o grande problema, quando até falamos sobre as frutas desaparecerem, é o Brook, né? O que vai acontecer com o Brook? Todos os outros podem perder seus frutos, mas o Brook é um pouquinho complicado. Ah, o poder da, da Bonnie poderia trazer o Brook à sua forma humana novamente? Acho que seria bem legal se isso acontecesse, né? Ah, assim, os poderes das frutas sumirem no final, eu vejo como uma possibilidade real. O Luffy nadar? Não, porque... <risos> que o Luffy ia morrer afogado do mesmo jeito. Porque ele não sabe nadar, tá bom? Voz de todas as coisas. Por que o Amorosuke pode falar com os Zunisha. Por que o Luffy pode ouvir os Zunisha e os Reis dos Mares? Por que o Luffy pode encontrar o antigo robô da ilha de Egghead? E por que o Dragon salvou o Luffy na execução do bug? Eles estão todos conectados pelo fator linhagem ou DNA. Esta é a voz de todas as coisas. A conexão do DNA... É um pouco estranho, né? Porque... O Momonosuke ele não é um D, apesar que as famílias de Wano tem essa conexão da lua e as famílias do D. Eu sempre gosto de colocar isso, né? as famílias D bate com o número de famílias do país de Wano. E você tem seis famílias ali que tem lua no seu nome. Uma só que não tem, que é a do Orochi, que significa carvão preto. E você tem a família aqui do Barba Negra, que é um pouquinho obscura. É... Fator linhagem permitindo a voz de todas as coisas, eu acho que o Vegapunk descobriria isso. E principalmente o Judge. E com isso ele conseguiria replicar de alguma forma isso aqui nos seus filhos. E a tribo dos três olhos. Que quando desperta consegue usar a voz de todas as coisas. Não tem a ver com o fator linhagem. Então eu acho que não é isso. A voz de todas as coisas parece mais... Uma coisa ligada realmente a um despertar a essas divindades, porque abrir o terceiro olho né, tem a ver com um pouco você alcançar aí o Nirvana, você aprender todo o conhecimento do mundo, pode ser uma espécie de Haki para lá de avançadíssimo que poucos conhecem, mas vimos isso ligado realmente aos de e. A família do Oden. Aí o vazamento do século perdido A nave Uranus colidiu com o um continente do Reino Antigo E ocorreu uma grande inundação O continente se dividiu em ilhas Havia uma poeira na atmosfera bloqueando os raios solares E foram 100 anos de escuridão fria O mundo esperou pela chegada do Deus Sol Depois de 900 anos Eu acho que isso aqui seria então um pouco do amanhecer o reino antigo teve 100 anos apagado, entre aspas, por conta dessa poeira, essa colisão de Uranus. Tem as ressalvas, porque se a arma de insama for Uranus, então não colidiu, não é verdade? Para colidir, fazer um, um impacto desse nível da atmosfera ser coberta, tinha que ser uma coisa meio meteoro, meio fugitora. Não sei, acho que isso aqui não, não bate muito bem com a narrativa da série, não explica como 100 anos foram apagados. A espera das pessoas... Pelo amanhecer é interessante, o governo mundial vem mitigando as pessoas de falarem Deus Sol, vocês viram ali com o guarda que contou ao Ruzu, ele foi silenciado, então eles não querem que as pessoas se lembrem de Nika, o Deus Sol. Agora, Uranus colidir com o Reino Antigo e isso ser a origem de todas as ilhas, ser fragmentado, eu acho que ser é uma explosão que poderia devastar inclusive toda a vida humana, não é? Shanks, um membro da família Fingerland, como Doth Shanks é um terilbito, mas a status da família Fingerland pode ser maior Há 900 anos a família Fingerland fez de Insama o rei do mundo Agora existe um Fingerland, um parente de Shanks, que é o deus da terra Infelizmente o deus da terra se aliou a Insama é, Gosto de partes aqui, é um pouco do meu headcanon também, um pouco do que eu penso Eu acho que a família Fingerland não é um nobre mundial comum da casta ali do, do Saint-Charles Poderia ter um Gorosei Um dos membros do Gorosei ser Parente ou quem sabe o pai Ou a mãe do Shanks Porque dentro dos cinco ancianos você tem um que é mais jovem Aquele loiro, ele é mais jovem Ele não é tão ancião assim Parece que ele substituiu alguém Que pode acabar sendo da família Fingerland Então nesse ponto eu gosto Desta linha Quanto a Deus da Terra, bom já falei minhas ressalvas Quanto a isso, não sei se combina muito bem Mas é possível Agora essa parte do, da família do Shanks, ser nobre mundial, eu concordo ainda mais de ser um escalão mais alto ainda. Talvez fazendo parte realmente do Gorosei. Pode ser que o Zeebeck matou um dos Gorosei ali durante o ataque de God Valley. Finalmente, o tão esperado retorno do Enel. Ele foi feito uma usina de energia pelo governo mundial para ligar Uranus. Mas ele também se juntará à aliança do Luffy. <risos> que trágico, né, pro Enel? Ele vai virar uma usina de energia... Eu tô pensando, tentando pensar aqui como é que eles conseguiriam prender uma pessoa e fazer ele usar os seus poderes sempre. Porque a tecnologia, quem tem o conhecimento pra isso é o Dr. Vegapunk. Se o Vegapunk não tivesse surgido na trama e estivesse disposto a ir embora com o Luffy, a largar tudo... Tudo bem, mas precisa de algum dispositivo pra fazer o poder do Enel... Florescer sem é a sua vontade E realmente ser é, colocado em tomadas E as pessoas puxarem toda essa energia dele O Enel vai voltar? Eu adoraria, tá galera? Isso aqui é uma possibilidade dele retornar Ele ser usado como um, um gerador de energia Para abastecer uranos Ou qualquer que seja arma Pode ser É um pouco difícil Porque como é que o Enel seria capturado assim pela Marinha? É, tem um pouquinho ainda para completar da jornada do Enel Ele ficou sabendo né sobre... O mar pelo Luffy, o rei do mar. E ele ficou interessado sobre isso, de conhecer o, o que estava abaixo de Skypiea. Eu gostaria que ele voltasse. Quem sabe para a guerra final, trazendo os autômatos e fazendo uma, uma chegada é, magistral. Para realmente se aliar ao Luffy nesse ponto, contra as forças do governo Mundial. Continuando, Big Mom e Kaido se juntam à aliança do Luffy. Akuma no nome do Luffy quebrou. A aliança do Luffy é muito grande. Os inimigos são mais aterrorizantes. Insama, mais barba negra, mais o deus da terra. Insama pode controlar o mar. Ele tem Uranus e seu amigo, o deus da terra, tem literalmente o poder do céu, da terra e do mar. <risos> Big Mom e Kaido vão se juntar à aliança do Luffy. Eu acho que nesse momento, Big Mom e Kaido não são tão simpáticos. Assim. Eles não pagam simpatia para o Luffy. Para se aliarem, mas eles odeiam o governo mundial, eles queriam guerra, então pode ser que isso aconteça Durante toda a jornada de ano, ficamos falando um pouquinho de redenção, né, da Big Mom, do Kaido De realmente eles tentarem dar uma virada, não que eles fiquem bonzinhos, mas que momentaneamente eles se aliem Para um, um, um duelo maior contra o governo mundial, eu acho isso interessante Essa conexão de Insama, Deus da Terra e, Barba Negra, me pareceu conveniente demais apenas para você, no final dessa frase, ter céu, terra e mar como aliança do lado dos inimigos. É. Bom... Cabe você acreditar nisso ou não. ó oh, Depois de Egghead, vamos para Elbaf, onde muitas lores, muitas histórias serão explicadas. Existem muitos livros salvos em Ohara, ok, já sabemos disso. Há também uma base secreta dos cientistas marinhos. E há uma pesquisa sobre a Akuma no Mi. Uma delas é o verdadeiro despertar, onde algumas Akumas no Mi podem ser combinadas. Aí daqui surgiu a coisa da fruta do Kuma, que vai estar com o Frank, lembre A fruta da Bonnie e a do Luffy sendo combinadas. O resultado é que o tempo... É, pode ser distorcido com isso o Luffy viaja 900 anos no passado. Isso aqui, me desculpa, galera. Você ter uma base da marinha o Elbaf estudando a Akuma no Mi não faz qualquer sentido. Ainda mais porque o Vegapunk é o cara sobre isso. Então você ter cientistas da marinha que descobriram algo que o Vegapunk não sabe. E você combinar frutas. Ah, não, né? Você combinar três frutas para conseguir uma coisa completamente aleatória. Não é conveniente que essas três frutas vão se reunir, combinar e virar uma máquina do tempo? Bom, é isso. <risos> então já sabe que vai encontrar em Euboff lá, né? um, um laboratório da, da marinha A câmara fria de Joyce costumava ser resfriada pelo usuário da Logia do gelo Além da bateria mencionada anteriormente, também existem corpos de pessoas que morreram na grande guerra do século perdido O mundo costumava ser muito frio por conta da poeira na atmosfera Agora o mundo está esquentando novamente, então a sala precisa ser resfriada novamente E a Okiji é necessário, porém ele foge é, aqui ele está tentando criar uma teoria sobre a coisa do Younger Dries, que eu falei, o jovem Dries, que teve essa mudança climática no mundo quando é, teve esse resfriamento da atmosfera. Então qual que é a conexão que está acontecendo aqui? Ele quer dizer que a nave de Uranus se chocou com a Terra, subiu essa poeira e com isso o mundo foi resfriado, talvez até mesmo uma era glacial tenha acontecido. Faz sentido se você for pegar, pegar aqui que o mundo de One Piece, talvez a água ela tenha subido quando o gelo começou a derreter. Eu gosto de alguns pontos disso, mas outros não fazem tanto sentido. Como a câmera ser resfriada pelo usuário da Logia. Não sei, né? Não existe geladeira no mundo. O Jinbe achou uma Akuma no Mi dentro de uma geladeira, então já existe a tecnologia de resfriamento. Não <risos> acho que precisaria de um usuário da Logia para manter isso resfriado, até porque o século perdido foi há 900 anos. Somente agora que eles estão guardando essas coisas, a bateria aí. Né? Então, ó, mantiveram sempre essa fruta da Logia com eles, nunca renasceu em nenhum outro lugar. Então isso aqui eu descarto, porém a coisa aqui dos desastres naturais, a mudança do clima, eu gosto, tem um que, um que é interessante isso aqui. Aí é dito que antigamente os marinheiros que deixavam sua cidade natal se despediam de suas famílias no porto, quanto mais longe eles iam, menor se tornava sua ilha natal. O mesmo era verdade para os navios deles, tornou-se cada vez menor até desaparecer no horizonte, tudo o que restou foi o sol Perto do final do século perdido, Drias, Joy Boy disse, olhe para o sol poente, quando ele nascer novamente estaremos juntos com uma família, amigo, comida, riso e bebida, tudo isso reunido. O sol é como o chapéu de palha que eu seguro na minha mão, não é? Desde então o chapéu de palha é considerado um símbolo do amanhecer que se aproxima, um dia o sol nascerá novamente. É uma bela romantizada, isso daqui. <risos> uma romantizada legal. Gostei das conexões, aí. Eu acho que Chapéu de Palha tem algo a ver sim com o com o Joy Boy. A romantização aqui ficou bem legal. Ainda mais trazeram quando eles partem, né? Que eles veem o sol e faz toda essa conexão pro tesouro One Piece. Aí também haverá uma cena muito triste entre o Luffy e o Lau. Esteja preparado para personagens que vão morrer. A história do Log Pose, o modo do sistema solar, a Terra orbitando o Sol e a formação da montanha reversa da Grand Line da Calm Belt são todos explicados pelo Dr. Vegapunk. <risos> não acho que vão ser explicados pelo Dr. Vegapunk, não. Eu acho que vai contar isso para nós. É a Robin. Perceba uma coisa aqui, galera. Quando se fala em viagem no tempo, você acaba tirando... É o objetivo da Robin de existir. Ela quer descobrir a, a, a história. Ela quer juntar todos os fragmentos no rio Poneglyph. Então você põe Vegapunk contando tudo isso. O Ray Lee poderia ter contado para eles já. Não é? Por que vai pôr Vegapunk agora? Por que vai fazer uma viagem no tempo quando você tem a Robin. Que lê tudo e não conta nada para nós. Para chegar no final ela lê de novo e não conta. Não, vamos voltar no tempo e você descobre. <risos> então isso aqui acho que não tem qualquer sentido bom é isso esses são tem muita coisa esse cara ele realmente gastou muito tempo fazendo é, esse vazamento tá galera porém eu gostaria de adicionar aqui uma coisa interessante né? ele teve a sua conta banida e aí ele fez uma postagem dizendo que não sabe por que foi banido. Que os moderadores realmente afirmaram que ele estava postando spoilers. E, por isso foi, e foi por conta disso que viralizou. Mas ele, ele afirma categoricamente que isso são head cannons, São coisas da cabeça dele. E as pessoas acabam distorcendo isso e transformando... <risos> Nos verdadeiros clickbaits de vazamentos do final de One Piece Nada disso aqui é um vazamento Tudo são teorias Como você faz, como eu faço é, o, que eu não acho legal, o que eu não acho legal São pessoas adicionando coisas que não existem O próprio autor do post diz Olha, se você quiser acreditar, você acredita Só que estão colocando aqui coisa como Junichiro Fumi que era um, um ajudante do Oda que trabalhava, que vazou essas coisas. As pessoas adicionam isso para dar um quê de verdade a esses vazamentos simplesmente para enganar você. Isso eu acho de mau caratismo tá bom? Se você for fazer um vazamento, coloca aí a verdade, o nome do vazador e tal, não coloca que um editor do Oda vazou essas coisas. Geralmente é sempre utilizado isso, que o editor do Oda vazou essas coisas. Geralmente sai também muita coisa no, no site chamado Japnation Animangá, tem muita, muita coisa falsa. Inclusive, é desse site que surgiu os primeiros coisas de vazamento de editor. Lá também, no mesmo site, surgiu aquela história do Oda revelar o final de One Piece para uma criança que estava morrendo, moribunda. Talvez você até acredite nisso até os dias de hoje, mas é mentira isso. Oda não revelou o final para um garoto que estava morrendo. Mas é uma história que acabou virando uma espécie de lenda urbana no mundo de One Piece. E as pessoas compartilham isso como se fosse verdade. É um vazamento isso, galera? De forma alguma. Por quê? Porque se alguém postar um vazamento de toda a história, pode vazar toda a história de One Piece. Não tem como se seguir. É exatamente o que vai acontecer, porque no mesmo no cenário astronomicamente improvável que qualquer vazamento seja legítimo, as histórias mudam meus amigos. Elas evoluem com o tempo, de modo que nenhuma história pode acabar igual com qualquer tipo de vazamento. E o próprio autor, o Oda, disse que não sabe como a história Vai contar. Ele disse isso publicamente em entrevistas. Duas coisas principais que ele disse sobre isso. Que ele falou que ele sabe o final de One Piece. Obviamente ele é o autor. Mas que ele não mudou isso desde o capítulo 1. E o outro ponto. segundo ponto. É que ele não tem certeza de como isto vai acontecer. Porque ele gosta de escrever... E viver com seus personagens. E ver como eles vão reagir à situação. Então é mais provável que ele tenha uma ideia do final. Mas não sabe exatamente como ela vai começar. Até chegar a hora de escrever seus personagens na cena. Isso é verdade galera. Com qualquer pessoa que faz história. Você mesmo. Tenta contar uma história para o seu amigo. E no outro dia tenta contar a mesma história. Você vai adicionar novos pontos. Você vai fazer. Então é impossível alguém vazar qualquer coisa. É fato que o Oda. Ele conta o que é o tesouro One Piece. Para os seus ajudantes. Ele conta o que é One Piece, mas você vazar pontos inteiros da história? Não, meus amigos. Porém, ano que vem vai ter um novo vazamento e estaremos aqui fazendo esse vídeo. <risos> tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistir.